Bom dia, agora chegou a hora dos agradecimentos, e são tantos, mas hoje pela manhã eu estava lendo a minha bíblia, que também tem uma cabinha de arte e costura, e achei aqui um versículo em provérbios que diz assim, o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos, e sabe a bíblia ela é recheada de palavras sobre amigos, mas essa aqui me chamou a atenção porque tantas coisas a gente passa, né? Tantas situações e, e nesses 25 anos de arte e costura, tantas coisas aconteceram. Com certeza, os amigos fortaleceram os ossos. Mas não são os 25 anos, aniversário da arte e costura, que me fazem pensar. Mas sim uma vida toda, né? Uma vida de caídas, uma caída em que se levanta, uma vida de preocupações, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que entregar tudo para Deus e, e ele sabe de todas as coisas, mas a gente demora um pouco para aprender isso, mas eu aprendi, aprendi, hoje eu vejo que eu aprendi, e tem um outro versículo que diz assim, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e isso eu hoje eu vivo, depois de tantos anos, depois de tanta história, que muitas de vocês conhecem, muitas de vocês presenciaram, algumas mais, outras menos, e talvez outras nem saibam tudo o que aconteceu nesses 25 anos mas... Valeu a pena Hoje eu olho para trás e olhando para cima eu vejo que valeu a pena Porque hoje tenho certeza no meu coração de que Deus estava no comando Em todos os dias, em todos os tempos, em todas as situações Ele estava no comando de tudo E eu só tenho a agradecer Agradecer a vocês, agradecer às amigas que vieram dar um abraço As que não conseguiram vir E as que nem souberam quem a gente estava aqui esperando um abraço Mas de todas que vieram, o abraço valeu por todos os 25 anos com certeza E tenho que agradecer também Posso deixar de falar Como mãe dos meus filhos O Gustavo e o Marcelo que tanto me apoiaram e tanto me apoiam, principalmente nessa última decisão da, da minha vida que foi de vir para casa. Mas eles foram muito importantes e são importantes e ajudam muito até hoje. No bonito da arte-costura, nas fotos, nas edições, eles estão por detrás. Eles valorizam o que é feito porque eles sabem. Eles tiveram junto esses 25 anos vendo tudo acontecer. Quietos, calados, às vezes não entendendo o que é, mas tiveram junto. A minha família, minha mãe, meus irmãos e os amigos. Amigos que Fiz nesses anos todos, nós muitos, muitos, muitos, muitos vizinhos maravilhosos que Deus me deu, porque isso não é a gente que escolhe né isso é Deus quem escolhe, vizinhos e amigos são vindos de Deus, do coração de Deus, então eu só queria hoje registrar depois de um dia tão maravilhoso e de um tempo tão maravilhoso obrigada a vocês, obrigada a Deus pela vida de cada uma de vocês, obrigada pelos tecidinhos pelos retalhinhos, como diz o marido de uma amiga minha, eu não entendo vocês compram tecido, rasgam tudo e depois montam, pois é é assim, é assim que é feito o patchwork, é assim que é montada a vida da gente, de pedacinho em pedacinho, de retalhinho em retalhinho e eu tenho todos os retalhinhos guardados no meu coração para um dia formarmos junto uma grande colcha de retalhinhos obrigada a todas, que Deus abençoe a vida de cada uma, que abençoe a casa o coração principalmente porque é dele que vem tudo, obrigada